Então há muito tempo que a gente trabalha nessa perspectiva da autocura, das curas naturais. Eu sou uma pessoa que teve um histórico de problema de saúde desde criança. A Valine também teve desafios grandiosos também na área de saúde na sua vida. E nós, a partir do nosso aprendizado, nós acessamos muitos conhecimentos, investimos em muitos conhecimentos, estudamos muito e encontramos maneiras de nos tornarmos pessoas mais saudáveis e, sobretudo, também de compartilhar com as pessoas tudo aquilo que nós aprendemos. Então, podemos assim ajudar inúmeras pessoas no Brasil e no mundo, já que hoje nós lidamos com a internet, eh, contribuindo para que elas pudessem evoluir espiritualmente, para que elas pudessem se transformar em pessoas melhores. E, sobretudo, como identificar os programas, de auto-sabotagem, as crenças limitantes que levam as pessoas a sofrerem, às vezes passarem a vida toda ali é, no mesmo nível de consciência, fazendo com que, a, com que elas adoeçam. E aí, é, nós conversamos muito, né, começamos a atender é, nos meus cursos, né, a Eveline passou a atender os meus alunos e fazer atendimento com mesa radiônica, também os meus alunos e alunas da minha mentoria quântica-terapêutica e nós começamos a, a incrementar os resultados. As pessoas começaram a evoluir muito mais rapidamente e os resultados começaram a, a ser exponenciais. Né?